Oi, oi pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês a minha rotina com a Xandinha noturna, que ela troca o dia pela noite. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que fica meio bagunçada aqui em casa, meio não, totalmente bagunçada. Ela dormiu às 11 horas e acordou às 12, 12h45. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá aqui aprontando já, né, Lelê? Prontando aqui Eu vou fazer Dar um danoninho pra ela E vou E vou ter que fazer comida Essas horas, gente Pra ela, na hora que ela voltar a dormir Acho que ela vai voltar a dormir lá as 11 horas Pra ela voltar a dormir É Jantada, acho que é <risos> Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Mama. Né, Lelê? Oi. Oi. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Oi. Tchau. Fala oi, gente. Oi. Tudo bem? Tudo Você tá feliz? Acho ah, que quer tirar foto? Eu vou tô... botar Ah, então tá bom. Então manda um beijo pro pessoal do meu canal. Manda um beijo de princesa. Ai, ah, que linda essa menina. Tchau! Tchau, tchau, tchau, tchau. Agora era é, três e vinte. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Três e vinte. Eu fiz o arroz, tô fazendo arroz. É... O Juliano tá dormindo ali na sala. Já já a Chidinha bota ele pra correr aí ele vai pro quarto. Ou ele dorme no quarto dela ou depois ele vai pra nossa cama porque ele perdeu a cama pra Xandinha, né gente e tá lá dormindo na sala <risos> a folga e já deu danoninho pra para já já começa a organizar aqui como se fosse de dia <risos> Agora é 4h15, tinha que pedir papai uma hora dessa. Eu fritei a carne, a coisa que eu tinha acabado de fazer, né? eu fritei a mistura, fiz um supinho e agora ela vai jantar, almoçar, sem falar o que que ela vai fazer, que não tem mais nada desse horário dela. Quando eu acho que tá bom, ela troca tudo de novo. Ótimo! fazer a marmitinha dele né Lelê fazer a marmitinha eu dou um sono já e a Xandinha tá aqui ó para voltar todas o oh, meu anjo gente agora são seis, 20 para 6 e ela tá ali ó firme e forte fazendo arte né Xandinha Cai é Tandinha oh, oh, é lindo, é lindo. e dormir que é bom não, não, Você não vai dormir? Não! não? Ela almoçou, jantou, não sei. aí é... a gente ficou assistindo. Foi. Comendo um docinho, né, Lelê? A gente vai me trocar de roupinha porque você fez uma melequeira. Eu aqui okay. vai cair. Eu taquei, coloquei o Varex lá no banheiro, que eu vou lavar o banheiro daqui a pouco. E vou arrumar Não. meu quarto. Xandinha bagunceira. Seis horas, vamos acordar o papai? Vamos lá falar pra ele trabalhar? Vamos lá, vamos acordar o papai. Fala, papai, tem tá hora de trabalhar. É? Você não vai lá acordar ele? Hum? Hein, bicho preguiça? Bagunceira. Vai lá acordar o papai? Papai! É, Fala cuidado, papai, que você banheiro tá com varex. O banheiro tá com varex. Para, Lele, Varex. Você não tá com sono? Você não tá com sono? Não, <migas> oh, não, não, não, não, não. Ai, vai render esse pênis. Eu coloquei um colchãozinho de, de solteiro porque ela batia Muita cabeça na parede. Aí eu coloquei porque eu, eu preciso colocar o protetor do berço. Só que ela cresceu e o protetor já não adiantou muito, não. Mas ela acorda mesmo vai assim, a parede. Banheiro lavado. Agora é 7h20 e, e eu cheguei a dormir. Uh, uh, uh, uh. Agora eu vou dormir também. Porque... Senão eu não aguento ficar com ela não. Ela tem a bateria turbo. Eu vou colocar ela lá na cama, que ela tá dormindo lá no colchão. Assistindo a Peppa. Cadê aí? E aí... Eu vou dormir. Depois eu continuo o vídeo. 4 horas da tarde né Lili? A gente tem que se trocar rapidinho que a gente ter uma reunião lá na GICOM de novo e a gente está indo pra lá agora. É né, preguicinha? Pela dona? Já tá, estamos aqui de novo, Lili. Oh, ela vai sentir agora, não tem daquela. São. Era são meia-noite. Nossa, olha. É, aí nós fomos lá na reunião. Vou deixar o vídeo aqui. E sobre a casa, o financiamento. E deu certo. Uhul! A minha casa vai sair do papel. É, depois eu vou fazendo um, um vídeo explicando para vocês como que a gente fez, deu um trabalhinho, mas deu certo, graças a Deus. É, a Xandinha, a gente saiu de lá era seis e meia da, da construtora e aí passei lá da minha mãe, fiquei lá, comemos um pastel, ele tomou banho e, e dormiu agora onze e quarenta. Espero que ela vá até amanhã cedo, senão ela vai acordar de novo duas horas da manhã e vai ser a mesma coisa. A gente vai comer tudo errado, fazer tudo errado e assim a gente vai. Mas eu termino esse vídeo hoje muito feliz, muito grata, que deu tudo certo. A nossa casa vai sair do papel. É, deixa um like aí, se inscreva no canal que vai chegar vídeo de construção, vídeo de compra, vídeo de tudo. E espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.